Olá pessoal, bora fazer mais uns exemplos sobre função quadrática? Acompanhe aí! Bom, vamos lá! Considerando a função quadrática determinada por f de x igual a menos 2x ao quadrado menos 6x menos k para quais valores de k a função admite dois zeros reais distintos? Então tem que ser diferentes. Uh, esse, esse problema é extremamente simples, mas ele é comum, tá? Se pedir isso, eu vejo que esse, resolver esse problema basicamente passa pela avaliação do delta, delta precisa ser maior que zero para que esses dois, as duas raízes sejam diferentes, tá? E existam. Então, uh, quanto que vale delta para essa equação aqui? Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Substituindo aqui, temos então que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes C, que é menos K. Olha só, eu sei que isto deve ser maior que zero, então vamos transformar isso numa inequação. Vai ficar... Já vamos resolver um pouquinho alguma coisa? Então, eu tenho menos 6 ao quadrado é 36, menos, menos, menos, negativo, 2 vezes 4, 8 vezes K, 8K, 8K, deve ser, então, maior do que zero. Menos 8K, deve ser maior, opa, maior do que menos 36, divido a equação toda por 8, uh, não, não vou conseguir. Bom, isso, eu divido ela toda por 8, eu vou ter menos K maior do que menos 36 oitavos, simplificando isso por 4, um pouquinho mal distribuído aqui, então menos K, vamos simplificar isso aqui por 4, por 4 não vai dar não. Claro que aqui sim. Então, aqui vamos ter 9 meios. Tá? Ah, desculpa, menos 9 meios. Multiplicando por menos 1, um, veja que a inequação ela inverte. tá? K precisa ser menor do que 9 meios. Então, essa é a resposta para o que pede o problema, então para qualquer valor menor do que 9,5 essa função vai admitir duas raízes distintas, certo? E aqui tem um outro exemplo um pouco diferente, também uh, tratando um pouco de raízes de gráfico, determinar a lei da função quadrática com base no gráfico. Nós temos informações de sobra aqui. Nós precisamos de três pontos para definir a lei de formação. Lembrando o seguinte que, onde, que a gente viu onde corta o eixo y essa ordenada nada mais é do que o valor de c, então nós já sabemos que c é igual a menos 6. Já facilitou bastante o trabalho, aí nós podemos usar essas duas, essas duas raízes aqui. Aqui eu tenho menos 3 e zero, e aqui menos 3, ou oh, desculpa, 2 e 0. Eu sei que a função quadrática, que é o que afirmou que ela é, ela tem o formato f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que c é menos 6, e eu sei que quando x é menos 3, y é zero. Ou seja, isso é zero quando o x aqui é menos 3, b que multiplica menos 3, e A mais C, que é menos 6. Já vou colocar negativo aqui. Tá? E eu também sei que quando Y é zero, o, A, o X também pode ser 2. Então, A vezes, não preciso do parênteses, 2² mais B que multiplica 2, menos 6. Isso dá um sistema de duas equações, duas incógnitas. Vou reorganizar aqui para ele ficar mais ajeitado, tá? Então, menos 3 ao quadrado é 9A, menos 3B, menos 6. E aqui temos zero igual a 4A, mais 2B, menos 6. Bom, esse sistema, como não tem, não tem um número direto o número inteiro que eu multiplique, eu consegui cancelar uma das duas. Eu vou ter que transformar as duas ou multiplicar por uma fração, tá? Vou multiplicar por uma fração. Como que eu... Como que eu transformaria, transformaria por exemplo, o 2B em menos 3, multiplicando por um valor inteiro? Eu teria que dividir tudo por 2 e multiplicar por 3, né? Então... Eu vou multiplicar isso por 3 meios, essa equação toda. Veja que isso vai virar uh, 3B positivo, e aí eu posso cancelar sem problema, tá? Então, não vou nem copiar de cima, vou só multiplicar essa de baixo. 0 vezes 3 meios é 0. 4A vezes 3 meios, eu vou simplificar o 4 com o 2, ou, ou vai ficar 12 meios, que é igual a 6. 6. A. Aqui vai ficar, então, 2 vezes 3 meios é 3, 3B. Então, mais 3B. E menos 6 vezes 3 meios, vou simplificar aqui, 6 com 2 dá 3, então menos 9. Agora, esqueço essa equação aqui, vamos efetuar a soma, aqui dá 0, 6A mais 9A igual a 15A. Menos 3B mais 3B é 0, menos 9 menos 6, menos 15. Isolando A, agora ficou fácil, né? Então vai ficar 15 positivo igual a 15A, ou seja, A igual a 1. Fechou. Agora falta só encontrar o valor de B. Então substituindo em qualquer uma das equações, vou pegar essa de cima aqui então, A vale 1. Então, vou tentar usar esse espaço aqui ficar 0 igual a 9 vezes 1 um, 9 menos 3 B menos 6 Isolando, eu tenho 9 menos 6 Aqui dá 3, né? Então, eu vou ter Menos 3 Já isolando para cá, né? Igual a menos 3B B também igual a 1 um. Então, respondendo agora A questão responder aqui em cima Então, a função f de x, é igual, o a vale 1, então, x², b vale 1, mais x, menos 6. Pronto, está aqui a lei de formação da função que originou esse gráfico. Falou? Então, encerramos por aqui, e fiquem ligados, até a próxima!